Mas é verdade sim, foda-se o que vocês têm, Foda-se eu não conquistei, foda-se eu não sou vocês Não vim cantar o que te agrada nem o que convém E tem mais, não vim alienar ninguém Não me moldei, eu nasci feio e sem herança Desculpa se eu não tenho a sua confiança Ninguém vai pagar minha fiança Aqui não tem valor, só relevância Eu tô na ânsia que se dane a elegância mais fake do que facada no rim. É vocês fingindo ser real, usando frase mainstream, atacando de clone do abacaxi. Meu amor, eu deixo bem guardado em casa. Na minha rima é só maldade, fi. Eu prefiro ficar aqui, nadando em contradição. Eu vi crescer entre vocês, mania de perseguição. Eu tô pouco me fudendo se eu tô sem razão. Minha consciência é mais forte que o coração. Mas não esquenta, é tudo do tempo rei Pega a visão do sensei, tu me copia que eu sei Meu estilo de vida é o que eles queriam ter Mas pra aprender tem que sofrer, tem que perder até o que não tem E às vezes ela vem te visitar, te espreitar Maldita morte hoje não vai me levar Se você ignora sua presença Ela volta cada vez mais agressiva e focada em te aliviar Ah, vocês não sabem da metade Ainda me julgam na maldade sem me conhecer Só que eu não vim oferecer a outra face Pelo contrário nunca mais irão me ver Ah, vocês não sabem da metade Ainda me julgam na maldade sem me conhecer Só que eu não vim oferecer a outra face Pelo contrário nunca mais irão me ver Ah, já me meti em tanta briga Que hoje eu sou mais boxer que as minhas cuecas. Não se mete na vida dos outros Que sempre tem o um mais louco pra te arrastar Prefiro rap em boxe em maço Trago tudo compactado Em uma pasta zip faço Tu me ouvi dizer que eu sou MC Desconhecido que você mais ama ao karma, drama, dramaturgia Na sua cama só cabia orgia Na na na fama, melancolia Gangsta se dizia Mas mentira o que te fazia sorrir vocês veem meus panos, mas não vê o humano dentro de mim, só, prefiro assim Camuflando estratégia, me empenhei por mudanças que nem trazem tanta relevância Assim ó, vê se me adianta ou não vai ficar pra janta Tu pode até conhecer os picos de santa, falar que nem galo contando as onça, mais gado Quem vai embora com a princesa da calça de leopardo, não fui eu, não tava afim Tô procurando, aqui tem piercing no, enfim, será o fim?